Seus raios iluminavam a fronte de bons e maus, honestos e devassos, homens e animais. Assim é desde todo sempre, pois o Pai a todos concede os mesmos privilégios, sendo a vida o mais valioso bem que possuímos. Jerusalém regurgitava naquela terça-feira. O movimento nas ruas era intenso, cada um buscando cumprir as obrigações do seu dia. Comerciantes aproveitavam a Páscoa para faturar, agricultores traziam seus produtos, e soldados andavam por toda a cidade, vigiando o povo, mantendo a ordem. Mas o que mais sobressaía nas ruas... Era o um número imenso de estrangeiros vindos de longínquos lugares. Passavam por mim os tipos mais estranhos, com vestes características de sua origem. Era um quadro interessante e singular, pois se misturavam todas as raças. Eram gregos, africanos, turcos, romanos, árabes e até alguns tipos asiáticos. Esses peregrinos, geralmente bem vestidos, contrastavam com a miséria dos pobres com vestimentas rotas a implorar socorro. Aleijados, cegos, abandonados e doentes, disputavam o mesmo espaço com os ricos judeus e estrangeiros que os desprezavam, passando impermeáveis à dor daquelas pobres criaturas. Impressionou-me também... O cheiro desagradável da cidade que tanto o amava. Os restos de frutas, verduras e alimentos se misturavam ao estrume dos animais. Na Páscoa não havia tempo para limpeza definitiva, pois mal o dia raiava e tudo recomeçava. O movimento da cidade estava intenso, mas creio que agitado mesmo estava o coração de Caifás e de seus asseclas. Aquela hora, pensei, estariam todos se dirigindo para a reunião, então também me apressei. Subi as escadas e entrei no majestoso edifício. Desde a porta até os aposentos internos, onde os sacerdotes tinham seus alojamentos, os guardas se faziam presentes. Eram chamados guardas do templo, sendo seu comandante diretamente subordinado a Caifás, homem de confiança. Rapidamente alcancei o corredor, luxuosamente enfeitado com vasos e móveis finos, Pesadas cortinas de veludo e adornos diversos. Depois de subir ao primeiro piso, cheguei à frente de pesada porta, onde dois guardas imóveis, que mais pareciam estátuas, velavam a entrada. Vários membros já se encontravam ali, aguardando o chamado do sumo sacerdote. Ninguém ousou abrir a porta. Dois homens chamaram-me a atenção. Conversavam separadamente, buscando falar baixo. Um deles, o mais velho, eu me lembrei de tê-lo visto no domingo, quando seguia para Betânia junto a Jesus, e, à saída de Jerusalém, pude vê-lo em sua carruagem. Sim, era ele mesmo, sem dúvida nenhuma. Imaginei-o com aproximadamente 60 anos, ou pouco menos, no entanto era forte, alto e jovial. Seu rosto sereno transparecia uma consciência em paz, e nos olhos havia o brilho de quem sabe o que quer. O outro parecia ter por volta de 50 anos, e ao contrário era robusto e baixo, embora tivesse ar de bondade, em um jeito humilde de ser. Quem eram aqueles homens? Apelei para minhas lembranças e busquei nos arquivos de meus singelos estudos do Evangelho duas figuras que se identificassem com aqueles simpáticos judeus, e sem dificuldade encontrei seus nomes. José de Arimateia e Nicodemos. Ah, sim, só poderia ser eles! Homens corajosos que teriam argumentado algo a favor do Cristo naquele tribunal judaico. Restava-me aguardar e ver o que aconteceria. Depois de algum tempo, um sacerdote abriu a porta e convidou a todos para adentrarem. Também entrei e, atrás de nós, ele fechou novamente a porta e saiu. Sentado em uma cadeira ricamente adornada com traços de ouro, tecido em velo do vinho e em custo alto, estava Caifás. À chegada dos membros, ele se levantou caminhando em direção a eles, saudando-os amavelmente e convidando-os a se acomodarem. Uma grande mesa que comportaria facilmente cinquenta pessoas acomodou-o a todos. Caifás era inteligente, por isso conversou amavelmente com os que estavam mais próximos, dando tempo a si próprio para se reequilibrar e readquirir o seu autocontrole. Sorriu e brincou como nunca, como querendo mostrar descontração. Depois de alguns momentos, iniciou o assunto que seria tema central daquela tensa reunião. Jesus de Nazaré. Pausadamente, ele falou. Caros e dignos membros do Sagrado Templo de Jerusalém e do Sinédrio, é do conhecimento de todos vós que há tempos venho acompanhando com atenção o caso Jesus de Nazaré. Por mais de um ano, tenho recebido relatórios pormenorizados de sacerdotes e escribas espalhados por todo o país, e, por isso mesmo, embasado nesses pareceres, que, aliás, os avalizo por procederem de homens dignos e corretos, é que, na condição de um dever, eu vos declaro, nesse momento, minha decisão irrevogável. Caifás calou-se por instantes, e silêncio tumular tomou conta do recinto. Ele perpassou os olhos em todos e sentiu que suas palavras penetravam fundo neles. Seguro de que ninguém o rebateria, ele prosseguiu confiante. — Tenho sido tolerante para com esse Jesus — por várias ocasiões, tem ele menosprezado os valores mais caros da religião e das tradições... por nós respeitadas há séculos, deixados por nossos amados antepassados. Vários pseudo-profetas têm surgido no seio do povo, porém são como plumas ao vento, frágeis... e suas passagens fugazes e inofensivas. Assim, conhecendo suas loucuras... Tenho tratado a todos eles como verdadeiros desequilibrados, insanos e doentes, que nada mais merecem além do desprezo. No entanto, esse galileu vulgar tem ocupado minha mente mais do que eu gostaria. Sua figura ímpar, suas palavras calmas e enganosas, seu olhar mágico que nos desnuda... Tudo isso me faz crer que ele seja realmente um perigo para o povo imprudente que nele acredita, sem perscrutar-lhe as intenções de domínio e poder, custe o que custar. Felizmente, sou astuto bastante para desmascará-lo, e assim o farei. As últimas palavras, Caifás proferiu com entonação alterada, deixando transparecer seu ódio e repulsa por Jesus de Nazaré. Ele já não conseguia disfarçar o quanto detestava aquele que ameaçava o seu poder. Depois de respirar profundamente, continuou. Por tudo isso, eu informo a todos que, a partir desse momento, declaro Jesus de Nazaré como inimigo do povo e perigoso revolucionário, capaz de nos levar à morte, pois a mão poderosa de Roma não irá tolerar qualquer levante. Assim é, pois, necessário eliminar esse homem e o quanto antes melhor para todos nós. Nesse momento... José de Arimateia perguntou. Caríssimo Caifás, eu gostaria, se possível, que nos informasse de que atos ou palavras tu acusas, Jesus. De posse das acusações, ser nos há mais fácil julgá-lo. Não achas? É do conhecimento de todos que esse infeliz profeta ou mágico de mentira anda acompanhado de pelo menos um daqueles revoltados zelotes, que tanto têm perturbado a ordem e a paz de nosso país. Portanto, conclui-se que os zelotes e esse galileu estejam juntos nas intenções violentas. Penso que o sumo sacerdote esteja enganado, pois sei de quem falas, e sei também que esse homem chamado Simão, o zelote, é um ex-revolucionário e, por não admitir a violência praticada pelos elotes, abandonou aquele movimento e entrou no colégio apostolar de Jesus por ver nele um mensageiro da esperança e da paz. Tenho plena e total consciência de que Jesus de Nazaré jamais ofendeu a quem quer que seja por atos ou palavras. Um dos mais antigos e respeitados membros do Sinédrio está muito bem informado a respeito desse profeta enganador. Porém, isso não me causa surpresa, pois é possível que ele já o tenha vacinado também. Digo-lhe, José de Arimateia, que ele despreza o templo e diz serem inúteis oferendas e sacrifícios que ali fazemos. Que autoridade ele tem para opinar, sugerir ou condenar nosso proceder que sabemos ser sagrado? Perdoa-me, mas novamente penso de modo diferente e creio que poucas pessoas entenderam o significado das palavras de Jesus, pois ele desejou deixar em nossos corações algo que jamais havíamos pensado. A sua mensagem é a de que devemos amar a Deus em espírito e verdade, não por meios materiais, principalmente sacrificando animais inocentes. Diz ele que a melhor oferenda que podemos fazer ao Pai é a de nos amar uns aos outros com sinceridade, sem distinção de raça, cor ou crença. Caifás manteve-se calado com muita dificuldade, pois queria gritar sua raiva plenos pulmões. Quando José de Arimateia falou da igualdade de todos os homens, fosse quem fosse, Caifás explodiu em altos brados. — Vejam! Ouçam isso! Então para aquele louco somos todos iguais? Nós, o povo escolhido de Deus, somos tais quais os gentios, publicanos, meretrizes, escravos e ateus. Quantas nele eu tenho de ouvir? Ouve, caro José. Se permitirmos esse falso profeta, enganará o povo de tal forma que não conseguiremos reverter o quadro de fanáticos. Ele ensinará o desprezo do templo e a inutilidade dos sacrifícios e oferendas. Isso acontecendo, que sucederá conosco, e as nossas tradições, e as leis de Moisés que prescrevem tudo o que fazemos? Respeitável Caifás, não é chegada a hora de também nós produzirmos algo de útil ao nosso país? Não seremos nós verdadeiras sanguessugas do povo? Vivemos às suas custas com impostos pesados e contribuições desnecessárias, que fazem somente aumentar a miséria das pessoas tão sofridas. Além disso, qual a utilidade dos sacrifícios? Serão necessários a Deus ou a nós? Não admito tuas dúvidas, José. Por isso as rejeito sem questioná-las. Considero apenas o fato de o povo ser ignorante e capaz... E, por sê-lo assim, julgo que sempre foi e será necessário que homens inteligentes e guiados por Deus os orientem nas sendas da fé. Assim, antes que um movimento de insanos derrube o templo, nós os jogaremos ao chão, onde devem ficar, pois esses dementados nada mais querem do que tomar o poder que é nosso. Digo-te... Não permitirei isso e usarei todos os recursos de que disponho. Fica, pois, decretado que o Sinédrio aprisionará esse suposto profeta porque é mais conveniente que um homem pereça do que toda a nação. Creiam, pois Roma não nos perdoará caso uma revolução liderada por esse Jesus aumente a ponto de perturbar a ordem imposta por César. Portanto, reafirmo a sentença: prenderemos esse conspirador tão logo se faça oportuno. Ordenarei sua captura, porém o faremos com cautela, longe do povo, evitando assim manifestações mais exaltadas. Nesse momento, José de Arimatéia sentiu que havia perdido o combate em defesa a Jesus. Então, Nicodemos tentou ainda uma última cartada e falou. Caro sumo sacerdote, julguemos com mais vagar, pois a situação é demais delicada. Jesus de Nazaré nada fez de mal, caso contrário o próprio governador Pôncio Pilatos já o teria aprisionado como tem feito sempre com os bandidos e perturbadores da ordem. E, afinal, ser bondoso, amigo de todos, consolar os tristes, dar esperanças aos condenados pela dor é crime? E as curas que ele fez nada representam? Ao ouvir falar das curas, Caifás enfureceu ainda mais e gritou. — Isso é mentira! Ele é um mago que engana e cega quem está por perto! Em verdade, ele está possuído por Satanás, e é por Satanás que ele tem hipnotizado o povo. Agora, chega. Basta, pois a decisão já foi tomada e não voltarei atrás. Caríssimo Caifás, tenhamos calma, pois estamos traçando o destino de um homem. Porventura, nossa digna lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, conhecendo suas ações? Julguemo-lo, pois. Com esse argumento, Nicodemos queria ganhar tempo, além de ter esperança de que, no julgamento, diante de todos os membros, Jesus recebesse tratamento digno e justo. Mas ele estava enganado, pois Caifás armara tudo, por isso ele falou esmurrando a mesa. — Sim, nós o julgaremos, e esse Jesus pagará com a vida por sua prepotência. Sua ousadia o levou ao final que merece. Depois de preso e julgado, ele será morto. Não há nada mais a dizer. A reunião está encerrada. A voz de Caifás ecoou na grande sala, que se fizera pequena para tanto ódio. Ele não cabia em si e tremia sem controle. Sua face tornara-se branca e os olhos perderam o pouco brilho que possuíam. Ele bateu palmas três vezes e o sacerdote apareceu, abrindo a porta, insinuando que deveríamos sair. Todos se levantaram, dispondo-se a sair, mas antes passaram por Caifás e se inclinaram com reverência a que ele correspondia com um sorriso forçado e nervoso. Ao passar por Caifás, José de Arimateia se aproximou e, ao seu ouvido, perguntou, discretamente, Caifás, ao matar Jesus de Nazaré, do poderás ter matado o Messias. Já pensaste nisso? Caro José, se esse Jesus Nazareno for mesmo o Messias, certamente Deus não permitirá que o sacrifiquemos. Fique tranquilo, assim como eu em minha decisão. Nada mais, falou José. Desolado, cabisbaixo, retirou-se com Nicodemos. Estava, assim decidido o destino de Jesus aqui na terra. Um homem pequeno na estatura... E grande no poder temporal, acabara de decidir que o governador do planeta deveria deixar essas paragens. Estava decretada a morte de Jesus de Nazaré. Eu saí daquela sala pensativo, pois percebia que na carne podemos tanto aniquilar um animal, matar um homem quanto assassinar um anjo encarnado. Uma lágrima quente molhou-me o rosto e imensa tristeza tomou conta de mim. Desci os degraus da escada e alcancei o corredor que me levaria até o pátio. Nesse momento, meu protetor me falou. Meu filho... Eu sofro igualmente revendo esses fatos. São páginas dolorosas que o homem gravou com o sangue do Cristo no grande livro da história da humanidade. Passarão milênios e não conseguiremos apagar de nossa memória esses fatos degradantes e ao lembrá-los cada um de nós sentirá um remorso tão intenso que desejará fugir de si próprio. Porém, voltemos o olhar ao futuro, pois o tempo é o grande modelador de nossos espíritos e coloquemos nas mãos do Pai Criador nossas esperanças mais puras. Prossigamos. Vamos, pois outras lições nos aguardam. Nesse momento, nosso mestre está entrando no templo.